Lambda, Lambda, da Nerds, está começando mais um vídeo no canal Bolseiro, fale amigo e entre. Vocês pediram, vocês comentaram, então hoje eu farei o react do vídeo do Jovem Nerd e vamos ver no que vai dar. Meus queridos amigos do Jovem Nerd fizeram uma análise do trailer da maior série de todos os tempos, Os Anéis de Poder, e vocês pediram para eu reagir ao vídeo deles. Mais uma vez vocês me colocaram numa situação difícil porque eu sou um grande fã do canal Jovem Nerd, do Alexandre, do Azaghal. Então ficou um pouco complicado pra mim, né? E o canal Jovem Nerd dispensa apresentações, todo mundo já conhece, é um dos maiores canais nerds geeks aqui do Brasil e talvez o mais influente. E também é do conhecimento de todo mundo que eles são muito fãs de Tolkien e sua obra. Olha só o nome: Azagal, um anão importantíssimo no legendário de Tolkien, que lutou ali cara a cara com o dragão Glaurung, rasgou o bucho do dragão ali, feriu ele, né? fez o dragão correr, fugir da batalha. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E eu também gostaria de convidar a se tornar membro do canal o Bolseiro, temos muitos benefícios exclusivos para membros. Nós temos um grupo fechado no Telegram com os membros e também com alguns tokenistas, alguns estudiosos de Tolkien, que ajudam aí nas perguntas dos membros. Temos clubes de leitura, sorteios só para membros e muitos outros benefícios. Então faça parte da nossa Sociedade do Anel, torne-se membro do canal e garanta esses e muitos outros benefícios exclusivos para membros. O link é o primeiro da descrição. E sem mais demora, vamos ao React! aberturinha aí, clássica. Lada, lada, lada, bem-vindos ao trailer office de Rings of Power, 3. finalmente tá chegando, está chegando, vamos, vamos analisar, Falta saiu pouco. finalmente o trailer, depois de muita espera, depois de muito teaser, teaser do teaser, um monte de coisa, <risos> ó, tem espaço pra... É verdade, ficaram enrolando a gente com um monte de teaser, teaser, teaser, agora o negócio deslanchou, destravou de vez. Só trailer, hein? Só trailer. Tem? Tem espaço pra isso aqui? Opa! Até. Bom demais. Vamos <risos> embora. Bora. Houve um tempo. And the world was so... Olha, oh, caraca, oh, que maneiro. Deus. As cabeças na pedra. Olha, então, <risos> agora nós sabemos, Azaghal, isso é Númenor. Nós estamos chegando Sim. em Númenor. E a é maneira que Númenor né, é, uma ilha, né, é uma grande ilha, né? o maior reino dos humanos. E ele tem um vale. Se olhar no mapa, é um vale que vai chegando lá dentro. Da ilha onde é a cidade principal, puta que pariu. Terra do, do Passo Largo, <risos> terra do Aragorn. Ele é descendente, É, exatamente. descendente, descendente. Mas olha só, olha tá vendo aquela estátua lá no fundo que tem uma maguinha? O que... legal, legal de fazer essa análise assim em duas pessoas, né? É que um vai corrigindo o outro, vai lembrando né algumas coisas assim. Então, bacana. Então, o Númenor é a terra dos, de, dos antepassados né de Aragorn. Mão, uh -huh. eu vi teoria de que esse pode ser uma estátua de, do Valar Ulmo, que é o Senhor das Águas. Lembra da Também. capa do Contos Inacabados, que tem um mega valar gigantesco, o cara tá no mar, o cara gigantesco. Esse, esse é o Umu Então, como é ele tá com as águas, caindo a mão dele, ele pode ser uma estátua dele, é muito maneiro. Galadriel. Peraí, <risos> <Yaza que> você. <risos> Você ouviu a música, você ouviu a música. Essa música é Howard Shore, cara. É o tema de Rivendell, cara. Quando ele chega, olha, toca aí, toca aí. Quando ele chega em Rivendell, olha, escuta. Bem observado mesmo. Na primeira vez que, que eu assisti, né, a gente... Naquela euforia, assim, do primeiro play mesmo, assim, eu não tinha... Percebido muito, até porque já é esperado, né? Como é o Howard Shore, então a gente já tá ambientado ali. Eu, como eu já falei em vários vídeos, é, eu me senti novamente na Terra-média, né? Então, bem observado, porque mais especificamente esse ponto aqui é que realmente faz referência ali à trilogia de o Senhor dos Anéis, né? Dos filmes. Howard Shore, compositor da trilogia Sonora da trilogia Seus Anéis. É o compositor de Rings of Power. Então, isso arrepiou demais, cara. Arrepiou <risos> demais essa trilha Sonora, pelo amor de Deus. Agora, tá, sabe tá o que é engraçado? É que no livro descreve que... Não, o Tolkien fala do olhar da Galadriel, que ela tinha o brilho das estrelas nos olhos, né? Tinha um negócio desse. Ah, sim. E aí, lá no filme do seu Peter Jackson, eles fizeram de um é, jeito, é um efeito prático, mesmo. inclusive, que era ter várias luzes de Natal, assim, várias é, luzinhas. É, ring light de, de influencer. É, mas era antes de existir qualquer merda nesse sentido e não era ring light. Não, Porque pra refletir no olho da Kate Blanchett e criar esse olhar mágico. Isso. Né? Essa... Tem um monte de luzes, né? Cadê a dona Amazon? <risos> não, mas dá pra ver alguma coisinha ali, ó. O olhar dela já, já é um brilho por si só, pô de fotógrafos diferentes. É. <risos> Há nossa, isso foi legal demais. Isso, isso foi foda demais. Isso, isso arrepiou meus pelo velho de nerd, velho. Puta <risos> merda. Caralho, caralho, cara, tô tudo arrepiado, cara. E isso aí é mitologia de Senhor dos Anéis. Vai ver, isso aí é Silmarillion. Isso é Silmarillion. É isso aí, a gente tá em Valinor. A gente tá vendo a cidade élfica de Tyrion. E essas oh, são oh. as árvores de Valinor, as duas árvores. A, a árvore de prata, que é Telperion. e a dourada, que é Laurel. Então, mas aí, as, elas... essas árvores elas eram a luz do mundo antes de ter sol e lua. Isso, não tinha Caraca. sol e lua, exatamente. Vocês, eu, eu falei, eu falei do começo lá, os caras eles têm um conhecimento, os caras gostam de Tolkien e sua obra, então, né, qualquer um não. Exatamente. E isso é caramba, incrível, é muito isso é incrível pra caramba. Lúcio Marillion, o Morgoth, o maior inimigo, né, da primeira era, ele invade o Vale no. O sombrio inimigo do mundo, né, bem forte esse título dele aí. A Ungoliant, que era a aranha gigante, né, é. serva dele, que é mãe da Laracna, que o Sam e o Frodo enfrentaram, né, e eles destruíram as duas árvores por inveja, por, né, uh -huh. desprezo pela luz dos Valar e tal, eles destruíram e com os últimos frutos que sobraram da árvore prateada, só antes dele continuar aqui, eu lembrei que lá na Comic Con de San Diego, que ocorreu em, no final de julho, eles exibiram, o Prime Video exibiu ali algumas cenas da Angola destruindo as árvores, né? Então nós teremos esse momento, nem que sejam uns flashzinhos, né? Umas cenas muito rápidas, assim, pelo que a gente viu, que a galera filmou, assim, né? Acabou capturando ali alguns, algumas imagens. A gente vai ter esse momento aí, é, do Melkor, do Morgoth né? levando ali a Angoliant para destruir as árvores de Valinor. Né? Essa cena deve estar tá surreal. Eu não vi essa cena ainda. Da árvore dourada, os Valar fizeram o sol e a lua. Foda. Puta foda demais. Sei. Foda, foda demais. Caralho. Isso foi legal pra caramba. É muito arrepiante ver isso, cara. Daquela sensação de ver seus Anéis <risos> lá atrás, né? Aquele mundo que a gente só conhecia nas páginas do livro. Ele, ele começasse a se materializar à nossa frente, né? Puta. Cara, quando a gente leu o Silmarillion, o quanto a gente sonhou em ver filme ou série disso e achava parado parada impossível exato, de ver. Tá aí. Claro, a série vai se passar... Isso aqui é um flashback, né? A série Sim. vai se passar na segunda era, né? Isso aí é a primeira era. Era, antes da parada da, da primeira grande merda toda do Melkor e tal. O Melkor <risos> nem é a foca da história e tal. Nem sei se vai aparecer as árvores sendo destruídas ou não, mas vai. é muito foda ver. <risos> o menos ver em ver flash, isso. né? Puts, que... Flashback. Olha! Eagles! <risos> Para, para, para. Pera aí que eu tô arrepiado de novo, cara Olha, tô vendo meu espelho? Nossa, caraca Que música, que música, Azaghal Call to me, call to me Lente. Eu gosto do Alexandre, eles fazem esse... Isso é muito legal, né, os dois O Alexandre, ele faz aquele cara super empolgado, né Ele é sempre o cara que parece qualquer coisinha Já, já tá pirando, né E o Azaghal já é mais pé no chão, tipo Tá, legal, legal, ainda não mexeu comigo isso daí, né Far away, cara, puta, isso é muito temático, cara oh, chills, literal chills Volta aí um pouquinho Aqui pra... Apesar que assim, né, quando é, começarem a aparecer ali é, os anãos mesmo Ali em Moria, né, começar a aparecer todo aquele reino, todo, toda a construção Aparecer aquela galera que o Azagal gosta, né, dessa raça do, dos anãos Ele vai pirar, vai, vai ficar igual o Alexandre aí, vai ficar arrepiado que a gente tá vendo aquela turma de elfos que vai escalar aquela montanha gelada ah. junto com a Galadriel. Sacou? Eles estão fazendo uma peregrinação aí. E, como sempre, as águias estão de olho. Ligam foda-se. <risos> foda-se. Vocês escala essa merda sozinha. Mas ela, mas ela não tem que ajudar ninguém. Eu sei. O que, é que eu ela sei, tem mas que mas ajudar? Porque é aquelas inventaram de vir aqui escalar. Não alguém, yeah. Ela tem que ajudar o quê? Eu não sei. Ela só. É, eu sei, provavelmente <risos> eles só deu um papo aí. Ah, vocês estão escalando aí, toma uma boa sorte. <risos> <risos> eu acho que aquele, que aquela ave ali não é uma águia, eu acho né, não, não tenho certeza, mas eu acho que não é uma águia não. Olha! Have cara, a, a gente tá reconhecendo, assim, tudo bem que eles não têm direito de nada dos filmes, mas a gente tá reconhecendo música, a gente tá reconhecendo arquitetura élfica. Tá aí, cara! Tá é aí. isso! Tá grandioso! Tá grandioso! Isso não é Rivendell, parece muito com Rivendell, mas é bem possível que seja a cidade de Lindon que é, é o mesmo. reino do Gil-galad, né? Então parece que boa parte da série, <risos> principalmente em, em relação aos elfos, vai se passar em Lindon, né? Então pode aí. ser Lindon que Tá lindo demais. É lindo. Ah! É, o Carlos Nossa, sabia que tava vindo. Essa piadinha aí a gente tá fazendo há muito tempo. Já, já deu, já né? Já não, não, não rola mais né? Tá tudo, tá tudo lindo, mas é lindo mesmo. <risos> Os elfos têm as Nossa, florestas. Demais. Olha! Falei? Casar, eu não sabia que a Zago é até horas 5. Puta <risos> que pariu, isso é Casadun no seu esplendor máximo. É inacreditável que a gente vai ver Casadu! Saca! Falei que ele ia pirar, ia ficar louco, isso é só apareceram aqui algumas cenas, vão aparecer mais alguns, alguns takezinhos aqui no trailer, né? Mas só um negocinho assim, ele já ficou assim quando ele começar a ver ali a história, ver o povo trabalhando, minerando ali, né? Minerando, o cara lá de Minas, né? Minerando as joias, encontrando o mas a Gal vai à loucura, vai à loucura. Cara, os anões nada. têm suas minas? Minas? Minas? Amor? <risos> <risos> Amor! <mãe? risos> então, olha só que foda, cara. Porque, né, a gente pensa no, eles vivendo dentro das montanhas, na escuridão, né? Só rochas e tal. E olha, a gente tá vendo plantas, né? Uh -huh. A gente tem vegetação. Não, e tem a luz entrando, batendo, refletindo. Com certeza tem uma tiazinha anã que gosta de colecionar ali, né? De criar suas prantinhas, né? Uma luz interna, né? É um sistema de espelhos, Azagal, um sistema de espelhos pra trazer a luz lá de fora pra dentro. Isso daí é Egito puro, né? É o Egito puro dominar o reino, caralho que foda, puta já cara. vimos isso inclusive em A Lenda lembra? A Lenda tinha isso? sim eles Os tinham espelhos? um sistema de espelho assim pra matar o diabão lá ah, olha só, Não, e olha assim, nos seus anéis a gente vê que em Moria lá, né, é. tinha, uma, tinha uma janela com aquela última luz entrando lá na tumba de Balin, né mas aqui a gente vai ver tudo isso, né funcionando, aquilo era já todo esse reino destruído, etc, aquilo era tudo que tinha sobrado, agora é o esplendor de casa du Não, é, e é muito foda que você vê aqui, por exemplo, bem perto aqui da câmera, onde tem uma, uma fogueira, né? tem a, uma coluna bem estilo anã mesmo, aqui, né? Aquela, Exatamente. Né? Aquelas gente. ângulos retos. Mas aqui do lado você já tem uma coluna que se mescla com a rocha, né? E, e, e De dentro da caverna. E, puta, e tá muito legal isso, cara. Tá muito fo Nossa, tá, foda. Nossa, eu moraria. É aí, tranquilamente. <risos> aqui tem mão da Ueta, né? Tem carinha de Ueta. É, Ueta. é Ueta mesmo. <risos> Tá fazendo Menos, Aí os homens nós, Não nós, pode chamar nós, de, de hobbit Não pode chamar de hobbit oh, oh, oh, oh, oh, oh. Não pode chamar de hobbit? É, os não. pé duro, <risos> pé, pé cascudo, pé peludo. Então, pé é, são os proto-hobbits, né? Que o, o Tolkien não fala muito deles, né? não fala nada deles, né? Na, na Segunda Era. Mas, Sei. assim, ele dá a entender que as origens dos hobbits vinham dessa época, que os hobbits vieram de uma linhagem dos humanos e tal. Enfim, aí a gente vai ver. Tem muita lacuna para preencher, né? Vamos lembrar que essa série não é um, uma transcrição dos livros. Não, ela, não, é, um, exato. ela é inspirada nos livros, é porque né? Porque a gente tem direitos, né? Oh, isso aí, tá vendo? Os haters de plantão aí não entenderam que é uma adaptação, que é uma inspiração é, utilizando obviamente ali, né, o máximo que, que consegue se extrair da segunda era como a gente já fala aí é, em live, em vários vídeos que temos poucas informações diálogos, histórias assim bem desenvolvidas para fazer uma produção cinematográfica no caso, televisiva é, são poucas informações, então tem muita lacuna para preencher e acaba sendo um, um, uma produção inspirada, né? baseada no livro, baseada na obra de Tolkien. Né? É que tem muita gente que tem dificuldade de entender isso. né? Que e mesmo pelo que eles têm direitos, eles já falaram que eles vão ter que fazer uma condensação de tempo, principalmente para os humanos poderem interagir, os humanos de Númenor, poderem interagir mais com os elfos, com outros personagens da série, né? A gente vai ver uma condensação, assim, a la Cornel. O Cornel também faz umas condensações de tempo nos romances históricos dele, e a gente vai ver isso aqui. Tem que estar preparado para isso, a gente vai ver a adaptação. Isso aí. Agora, galera, aqui, os hobbits, tudo bicho grilo, hein? Sim. Aí, festival da primavera, salsicha de é... verão, ó lá. Todo mundo com é. as pontas na cabeça, aí. Esses hobbits aí estão muito hippies, né? Safe. É uma parada bem druídica, né? né? É bem hippie, né? é Muito mais do que druídica aqui, né? Galera, tá, <risos> tá vivendo um estoque aqui, malandro. Ó <risos> lá, a pita de madeira, a galera da é. florestinha, todo mundo descalço. We're safe. Olha, lá vem o Cometa. Lá vem o Gandalf! Nossa, Nossa olha só... Espera essa... aí, ele falou lá vem o quê? Lá vem o quê? Vamos voltar só um pouquinho aqui. Deixa eu ver se consigo voltar. Aqui, ó. Caos. We're safe. Olha, lá vem o Cometa. Lá vem o Gandalf! Lá vem o Gandalf. Olha só o Azaghal, pelo que eu vi aqui, ele tá chutando que o Homem Meteoro, né? O, o Homem Estranho, como está no, na, nos créditos, né? É o Gandalf? Será? Será? Escreve aí nos comentários se você acha que também é o Gandalf, né? Muita gente tá especulando, Sauron, é, algum mago mesmo, assim, o Gandalf, né? Eu tô vendo que a maioria está pendendo pro Gandalf, né? Então escrevam aí nos comentários, pelo que eu vi, o Azagal já tem o seu palpite. Nossa, Ela olha ficou. essa música! Putz grila, Azaghal! Repete, repete, repete, volta, volta, volta, que eu quero ver esse, esse meteoro caindo. Puta. Nossa, que, que potência de música, Hard Shore. <risos> Ei, Galadriel, cadê teu olhar de estrela? Puta que pariu. E calma, é, Chama vai. o Peter Jackson, bota ele de consultor, só pra dar umas ideias, caralho. You have fought long enough, Galadriel. Eu gosto como ele aí, fala. É, tá Eu gosto como ele fala, Galadriel. Galadriel. É maneiro. É maneiro. Quem não é Galadriel? Maneiro. É Galadriel. Tem que, Tem que vibrar. <risos> Galadriel. Galadriel. Galadriel. É, tem o vibra no, no R e o L, né, é, final ali, ele tem um som de L, né, então é, galadriel, galadriel, é mais ou menos assim. Tentando simular um pouco aí o que seria, né, uma pronúncia é, em élfico, né. Não, tá falando que ela lutou muito Porque a gente tá vendo desde os outros Teasers que ela tá perseguindo aí O mal que resta no mundo Porque o Morgoth foi derrotado No final da primeira era Ele foi aprisionado pelos Valar né, e, e jogado no... E o Sauron fugiu O Sauron, os... alguns orcs. Caraca, o, o Alexandre e o Azagal Também estão gastando aí Todo o conhecimento de Terra-média Aí, né, meu? Caramba, eu tô, tô Muito feliz, muito orgulhoso eu não vou ficar aqui jogando Confess também, não, né? Que já joguei em outros vídeos aí. Vamos continuar. Os Balrogs, essa galera desapareceu nas sombras e ficou escondida. E a Galadriel falou assim, ó, esses caras estão aí. É perigoso. E aí o Aron tá querendo meio que, ó, acabou, cara. Relaxa. <risos> tipo, tamo bem, <risos> mas não tamo. <risos> mas o que eu gostei particularmente dessa cena é que a gente viu umas fotos aí de Next Year nas revistas aí, Entertainment, Weekly, é. essas coisas. Uhum. E aí eram as fotos meio assustadoras, assim, né? Que... <risos> Parece um filme verdade, de terror, parece um filme de terror. Os 10 Mandamentos. Ah. Cara, todo mundo colorido, limpinho, e, e, olhando pra câmera, sentado, retinho, sabe? Gente, é, caraca, sabe que é isso. Mas aqui, uhum. ó, é legal ver a roupa do Elrond aqui desgastada, a capa dele toda puída. Não, esse daí não é o Elrond, não. Esse daí é outro personagem. Até tinha falado o nome do, do, do ator aqui. Não foi revelado ainda o, o, nome, o nome do personagem, desse personagem. Mas ele não é o Elrond, tá? É outro, outro elfo que tá aí com, com a Galadriel. <risos> é, nessa missão aí, nessa nevasca, né? Então, não é o Elrond. Sabe, né? é, é porque eu acho que confundiu um pouco aqui, confundiu o, o, o Azaghal, né e o, o Alexandre, porque é, eles fizeram um link, um corte aí, né? Nesse, nesse trailer entre a fala do Elrond com a Galadriel com esse outro personagem aí, né? Então parece que, é, que tá no mesma cena, no mesmo local, mas não é não. É, tá não, foda. assim, é, você é, vê claro. que ela tá mais escura na base porque fica próxima ao chão, pega poeira, pega terra, né, essa coisa. E quanto mais é. para cima ela tá mais clara. Isso é legal para caramba, Exato. porque aquela foto tava meio assustadora mesmo. Não, eu acho que assim, esse negócio do, ah, tá mais limpinho nas fotos, claro que é foram feitos ali, né? Aquela cena foi feita para foto, né? Que saíram as fotos na, na, na revista. Porém, a gente pode perceber esse cuidado que eles estão tendo, até mesmo observando as fotos e, e os vídeos dos Hobbits, né? Do, no caso dos pés peludos, né? Porque eles estão sempre muito, muito, muito sujos. A gente vai ver aí depois desse trailer aí que aparece lá os pés dele. Tipo, até brinco, né? Na, na primeira análise. Que, que eu fiz desse trailer, que não sei se eles têm os pés peludos, mas sujos, eles têm os pés bem sujos mesmo, então eu percebo que realmente eles têm essa preocupação, a armadura né, desgastada da Galadria, o, o manto que ela, tá, que ela tá ali também, todo rasgado, então eles estão, tá bem caprichado mesmo, aquelas fotos ali não, não condiz, não condiz com as filmagens, digamos assim, né? <risos> e ela, você reparou, ela tá com, parece com um mapa na mão, né? Exato, tá é, acertou. uma escritura É, aí ela vai e bota a espada no chão, ó Acabou minha luta, então Pois é, porque eu sou Aí, ó, é outra cena, não ah, tem nada a Aí, o inimigo tá aqui, lá fora Aqui, é aquela cena das antes das águias lá, ó ah, É a mesma turma de elfo, é. tá vendo? A galera tá aí, isso, é eles verdade. tão indo lá mesma no arco Olha aí, tudo nesse lugar gelado aí Olha isso. Nossa olha isso, senhora Caraca Caralho, ah, caralho. Muni demais. É muito gigante essa porra, cara. It is over. Você não teria visto o que eu Eu tenho visto minha Não consigo comprar esse around me desculpa. Por quê? Não consigo, não consigo. <risos> Ninguém, quando ser é mais jovem. Não consigo, cara, difícil demais. <risos> <risos> ah, é? Não, é difícil comparar, <risos> né, cara? Não tem como é, não, não comparar? comparar. É. No, quando a gente viu o primeiro trailer, o que a gente falou? Essa menina vai ter aí um cortar um dobrado, uhum. porque, né? Ela, é, ela vai ter que lutar com comparação com, com a Kate Blanche. É, é, é, eu sei, eu sei. Verdade. Esse rapaz aqui, tá em comparação <risos> com o Hugo Even, amigo. amigo. É, é difícil, tá mas, difícil mas, esse gente... seu Ronde aí. Não, calma, calma, a gente vai... <risos> Não, mas na minha opinião, tá pau a pau, porque o, o, o Hugo Evening lá também, até na, na época que, que saíram os, os trailers, né, da, da trilogia dos filmes, é, o pessoal chamava de Ugly é, Elrond, né? Então, tipo, era o Elrond feio, né? Porque o Hugo Evening pra elfo, assim, o padrão que a gente tá acostumado e tudo mais, e até comparando com os outros elfos, Galadria, o Legolas, bem diferente. Ficou bem diferente. Então eu acho que tá papá. Os dois tão, são, são feios também, sabe? Receberam uma nova história, Pô, esse elfo legal. tinha que fazer um botox, amigo. Tá envelhecido demais. Olha essa testa. Que porra é essa? Já começa aquela cagação de regra. Eu já vi, você não viu o que eu vi. Você não sabe o que você tá falando. Eu não... Engenheiro, não. Eu sou elfo. <risos> <risos> Olha, Nossa. tá maneiro, cara. Olha, cara, que porra oh, é essa, que... maluco? <risos> Primeiro que a Galadriel tá aqui, no inferno, né? Isso é... parece uma visão, né? É, parece mais uma visão parece mesmo. Parece que ela não tá no lugar. Olha, putz… Então, eu vi muita teoria aí na internet, de cara, a galera achando que isso é, talvez, hum. uma visão da Guerra da Ira. A Guerra da Ira foi é. a guerra contra o Morgoth, né? Uhum. É, e morreu muita eu falei gente algo desse tal, tipo e tal. também. Enfim, foi, foi a, a, o fim da primeira, da primeira Era, mas… Mas eu falei também isso, que eu acho que… Deixa eu ver eu o que ele vai falar antes, né? Se você reparar, as pessoas não estão voando. Parece que elas estão afundando, estão debaixo d'água. É, é verdade. Isso. E aquela torre lá no fundo tá afundando. Então, eu acho que essa pode ser, como a Galadriel tem visões assim do futuro também e tal. Ela pode estar tá vendo a queda de Númenor. Ah... Bem, bem pensado. É o que eu acho, entendeu? Pode ser, o Númenor afundando, cara. Porque a porra toda vai afundar no final da segunda era. Faz sentido. E aí ela fala assim: você não viu o que eu vi, meu amigo. O pior tá por vir. Fudeu de. <risos> Não eu concordo com ele, mas também pode ser ainda é, a a guerra da Ira, porque falando aí de, de submersão, a guerra da Ira é, destruiu o Pelérind, né? Foi destruída, destroçada e foi submersa também, né? Ela também foi foi invadida ali pelas águas, né? Para quem lembra aí, então não só Nesse caso aqui, Númenor né? foi é, afundada ali no, no final é, da, da Segunda Era, mas na Primeira Era, é, Beleriand foi afundada, ou seja, um continente inteiro. Númenor era um país, uma ilha, né? Agora, Beleriand, um continente inteiro foi afundado. Então, também pode ser. Tanto pode ser Númenor, como pode ser Beleriand afundada aqui e concordo que Realmente e ali eles estão né, na água mesmo, né? Vamos continuar. Ah, meu Nossa. presente de aniversário! <risos> Não vai <risos> me fuder, Jeff Bezos. <risos> o pior que parece, meu o Jeff Bezos. Ó, o. Tipo o minimin, né? Aquele, aquele filme do Austin Powers. Vou até tirar a poeira dos meus Argonauts aqui. Né? <risos> <risos> olha Númenor, cara. Puta que pariu. Olha o tamanho da cidade, cara. Olha que foda. E é muito maneiro a estátua que sai da, da montanha, né? E isso. Então, essa é uma estátua de Erendil, que é o que parece, né? O grande é salvador, o, o, o cara que foi buscar os Valar pra derrotar o Morgoth, né? Então, a, óbvio que a maior estátua em Númenor é dele. E cara, você vê, olha, e, e é tão foda isso. Você... você vê, né? Que os caras têm, têm um conhecimento que é aí que vemos quando o cara realmente é profissional profissional mesmo, né? Ele não só tem um conhecimento, né, daquele universo, como ele também pesquisa, né, algumas é, especulações, né, dá uma, uma vasculhada ali na internet para ver o que outras outras pessoas, né, o que a galera tá falando ali. Então, realmente isso daí a gente até falou aqui no canal é a estátua de Arendel. né? Isso daí foi meio que confirmado aí pelos showrunners, né? Então, é, é bem legal mesmo e vamos vamos continuar aqui. A, a, a vegetação crescendo, o espaço de volta. Caralho, isso é muito Senhor dos cara. Putz, eu tô hum. muito emocionado. Aqui, ó, essa torre aqui, tá vendo que tá com fogo aqui? Aham. Uh -huh. Tá vendo? Olha, olha como é que é a estrutura dela. Não parece essa aqui? parece uma caraca, torre? Parece, é, é ah, parece, hein? Não tinha visto isso, não, hein? Olha aqui. Farol, parece, olha aqui. Parece, tá vendo? Parece, parece ser a mesma parece. torre. até parar aqui, ó. Vou dar uma olhada. Tem, tem tudo a ver. Aí não é nem Beleriand, nem Númenor, nem nada, né? Mas vamos lá. Pode ser. Ou pode parecida. Ser, pode ser o farol. É o mesmo tipo de arquitetura. Aham, uh -huh, foda. Mas bem, bem observado, viu? March over Olha aí, Gil-Galad. Eu nunca consegui comprar o Gil-Galad. <risos> ah, eu <risos> nunca... não, não comprou o Elrond, não comprou o Gil-Galad. Gil-Galad eu, eu, eu comprei, tá? Tá bacana, eu acho que... Até parece, né? O, o, o primeiro ator que, que fez ali no prólogo do Senhor dos Anéis, na trilogia dos filmes. Eu acho que, que até parece. Eles foram até próximos aí do, da trilogia. É por quê? Sei lá, no consigo. O cara é que vai derrotar. Der, Fui der a porrada do Sauron, meu amigo. Quero ver. Enfraqueceu é, o Sauron. Aí os bichos ruins. É, os orques vindo aí, cara. Os orques vindo aí. And not just of our people. Olha, olha, olha. Isso aí, volta, volta, volta, volta. Essa cena aí da Galadriel no barco, me parece o seguinte, eu tô querendo montar a história aqui. Parece que ela vai ficar, né, procurando lá o Sauron e os inimigos. O Euron vai chegar e falar, ó, acabou a parada, vai embora, cara. E aí, tem uma cara de que ela tá indo com outros elfos pra Valinor. Tá vendo a luz? Uhum. Tem a luz de Valinor, entendeu? Uhum. E, e aí, ela tá com a mesma roupa de, daquelas outras cenas que ela é encontrada naquele naufrágio. Uhum para aquele personagem que é original da série, o Mano. Então, pode ser hum, que mano. ela esteja desistindo do rolê de procurar os, os maus e ela seja atacada, alguma coisa assim, e ela não consiga chegar em Valinor. Quando ela acha que ela vai sair, eles trazem ela de volta. E trazem ela de <risos> volta. <risos> Essa é, um, é uma dúvida, né, que, que realmente eu tenho. Essa cena, ela ficou muito... Criou muita especulação e, e, e muita dúvida mesmo, né? Porque não faria nenhum sentido a Galadriel é, tentar voltar para Valinor, considerando a história dela, o que ela está fazendo na Terra-média. Uma coisa a gente tem quase certeza, né? Eu, pelo menos, é, acredito muito nisso, que ela tá indo pro oeste. Tá indo ali em direção ao pôr do sol, né? Então ela tá indo pro oeste e pro oeste fica não só... As Terras Imortais, Valinor, mas também fica Númenor, que é onde sabemos que ela vai parar, né? De qual, Querendo ou não, tanto que ela encontra o Halbrand, que é o humano que, que o Alexandre tá falando aí. O navio dela acaba afundando, né? E aí, é nesse momento que ela encontra o Halbrand, né? E aí já temos o, o outro trailer, né? Na verdade, outras cenas, né? Não é bem um, um trailer, mas já temos algumas cenas aí até é, do comercial. Tem um comercial do SBT, passou no SBT. Né, aqui no Brasil, e aí esse comercial mostra ali algumas cenas né, do monstro marinho, da serpente marinha, mostra ali é, esse, esse, essa fera né, marinha, né? e aí ela também encontra o, o Halibrand e eles chegam juntos em Númenor, né? então de alguma forma, não sei qual era o objetivo, o destino dela, mas sei que ela foi parar em Númenor e que ela estava indo para o Oeste. Ó, essa personagem é importante, essa é a Tar-Miriel. A tar ela é filha do Tar-Palantir, que foi Olha. o último bom rei de Númenor. Ela tinha um primo, filha da puta, que é o maior merdeiro da Terra-média, de, de Arda, que é o Ar-Farazon. Esse cara vai... Eu posso dar spoiler aqui do, do... Silmarilha? Assim? Ah, pode, né? Quem não leu Silmarilha tá errado. Pô, só foi lançado em 77, pô, não é mais spoiler, não. Muitas ah, vezes a gente já ah. falou pra ler o Silmarillion. Tá brincando, tem Nerdcast sobre o Silmarillion tem 10 anos <risos> atrás. O Arpharazan, ele vai <risos> se casar com a prima. E o Tarpalantir morre e ela vira regente, vira rainha, né? Por herança, vira rainha de número. Ele... É isso aí, vira rainha. Eu não entendo porque os créditos estão dando créditos dela, a ela como regente, né? Rainha regente. É, nas revistas, né? Ah, sempre a legenda, quando tem foto... Dela é rainha regente. Isso não, não a gente não entendeu ainda o porquê. É, é porque ela, de fato, é da linhagem real. De fato, ela é filha do rei. De fato, ela é uma princesa e ela herdou o trono. Né? Então ela não é uma regente como o Denethor ou outros regentes aí. Né? Então, vamos entender só na série. Né? Porque quando sair a temporada inteira, é. Por que, que ela é chamada de rainha regente, né? Casa com ela para usurpar o trono dela. E o Arfarazon. Vai ser o Merdeiro Mor que vai trazer o Sauron pra Númenor, que vai cair na lábia de Sauron, Sai. porque ele queria ter imortalidade. E foi essa ambição, essa ganância dos Númenor, do Arpharazôn, que vai resultar <risos> na merda toda da Segunda Era. Ele é o Merdeiro, então ela é uma personagem importante. Eu não sei se ela vai casar com ele na série. Não sei. Eu gostei desse termo, Merdeiro. <risos> eles vão mudar, mas ela tá aqui olhando pra trás e tem umas pétalas caindo, eu não sei se é da árvore branca a árvore branca começa a cair as pétalas e tal, já como é, um prenúncio é. da merda oh, Ai, eu, eu, eu, Ai, eu... os pé peludo, pé pequeno pé, pé rachado, como é que é? <risos> os <harf> <risos> esse parece ser o homem <risos> do meteoro, não sei Gandalf! ó, mais uma vez tá falando que é o Gandalf e, então <risos> Tem muita gente falando que pode ser. Não vai ser o Gandalf, não acho que vai ser o Gandalf. É, ia ser não, muito cara, difícil é... ter um Gandalf sem <risos> seu e aquela. Vai ser impossível. Não, não, não, é, e eu acho que eles têm. Acho que não pode. Eu nem sei se eles podem. Olha, Olha meu pô. Deus do céu! Nossa, Lá, cara. Aí, temos o Elon indo à casa Doom. É isso Provavelmente amando do Gil Galad. Olha essas perninhas curtas. Ó, legal, legal. Gostei aí. Eu acredito que seja exatamente isso. Foi amando do, do Gil Galad que o Aaron foi aí fazer aí. Esse link, né? Essa, essa ponte novamente entre elfos e anãos, né? É, e também, talvez, né? Ajudando um pouco ali o Celebrimbor, né? Porque aí tem uma amizade, né? Entre elfos e, e anãos, assim. É, ali entre Eregion e casadon em Moria, né? Então, talvez o Elrond também, a gente viu algumas fotos, né? Dele sentado à mesa, só ele e o Celebrimbor, né? Ele conversando com Celebrimbor, né? Então, pode ser a mando de Gil-galad juntamente com Celebrimbor, né? Não precisa não. <risos> Olha que maravilha, cara. <risos> não, e, e da primeira análise que eu fiz esse trailer, né? Eu não tinha visto, não tinha observado muito bem a máscara. Depois saíram fotos dessa máscara de frente do, dos anãos. Isso eu achei surreal, surreal mesmo, assim o nível de detalhes, essa ideia de trazer, de colocar mesmo é, a, essa máscara, né, que, que é tão falada ali no, no Silmarillion, as máscaras dos anãos, principalmente os guerreiros, né, e quando eles saíam para a guerra era algo para assustar o inimigo mesmo, né, então era uma, quase que uma tática de guerra. Olha, olha a bitola desse anão. Caraca, olha Puta a casa do maluco. Puta parecida. merda. Olha que coisa linda, zagal, Puta merda. Tá esplendoroso. Caraca, cara. Caraca, quem duvidou dessa série, cara? Putz grila. Tá Eu não duvidei. Demais. Tá muito foda. Perfection. I am sorry Perfection. That time has gone. Olha que beleza de olha anão. Lá. Olha esse nariz. <risos> olha essa barba, olha essa coroa, velho. So beautiful. É, parece que esse é o Rei Duro em terceiro. Muito foda, gente. Puta que é merda, isso aí. o cara é uma coisa só. Cabelo, bigode, barba, é uma coisa só. O cara é uma montanha. era é uma montanha em que... forma de músculo e pelos. <risos> Olha aí os elfos escalando. Aí já começa a ficar meio assustador. Aí começa a ficar meio esquisito. This is the worst! Ele... <risos> aí a galera Mas da Record é cara. que é isso, cara? O cara, a roupa do cara tá com marca de dobrada. O, uh, o casal de Portugal aqui, ó. <risos> casal de Portugal. Nossa, é gente, mesmo. que é? isso aqui dá um medinho né? lá Por no Deus fundo mesmo. da alma. Esse, esse é o Halbrand né, que é o personagem é novo aí, aí, inventado pra série, né? Conhecido como Mil Facetas aí, né? Eu já tô fazendo uma coleção ali, preciso lançar logo essa essa foto, postar, né, essa foto dele, na verdade é uma postagem, né, uma imagem com várias fotos de Hallbrand né, eu preciso postar porque cada cena, cada ângulo, cada take, esse cara se transforma numa pessoa totalmente diferente, é a mesma cena, vocês vão ver, eu vou provar, já, já falei isso em live, já provei isso em live, mas eu preciso agora... É, organizar isso numa imagem só né porque é a mesma roupa a gente vê que ele tá no mesmo local e o cara tem é, facetas né diferentes não sei que mistério e é o ator não tô falando nem quem é em relação ao personagem para quem tá achando que eu tô falando o que eu tô falando <risos> que confuso né mas não diga nada não posso falar nada e olha só quem está aparecendo aqui o Gandalf do like. Então já dá um joinha aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? Provavelmente vai ser um fio condutor aí entre a Galadriel, os Númenor. Vamos ver como é que vai ser. Os Númenor. Foram... E aí o Arondir, <risos> cara. O Arondir com, com a... a... Man, quando coloca ali a... Tipo, nós brasileiros, né? Temos essa, essa, esse costume né, de, de deixar sempre as palavras, puxar sempre, né? Para oxítona, né? Muita, sempre não, né? Muitas vezes vamos dizer assim. Não vou generalizar, mas quando a gente faz isso, é igual ele fez aqui. O Arondir parece que é o cara que é, tem uma borracharia. Parece que o cara, vamos lá, na bodega do seu Arondir, né? Na bodega do Arondir, né? Parece que, que é um tiozão, né? Tio Arondir, né? Tá chegando aí na minha casa o meu padrinho, padrinho, padrinho Arondir, né? A, a, a armadura de diente, cara. Olha é isso, É maneiríssima essa armadura. É muito foda. É maneiríssima, Puta que pariu. É muito maneiro, cara. Tirando os anões, esse é um dos visuais mais maneiros da série, cara. É muito <risos> foda. E olha o broche ali. Tá vendo o broche da Folha? Uh -huh. Que a Galadriel dá pros Hobbits lá né, em Lothlórien, cara. Puta merda. Tá tudo aí. Olha, olha, olha, olha! Falamos assim... To to Nelson on my headphones. Olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha. São os números, <risos> Númenos com a Galadriel, hein? Esse rolê da Galadriel de acabar em Númenor <risos> vai terminar com ela aqui é, em batalha, mano. Ela tá aqui, ó. planta de lança. É, isso aí, cara. Muito maneiro. Essa Eu tô cena com a verdade desse pansudinho aqui. Tá vendo esse cara? O segundo cara tem o primeiro cara. Ué, uhum. ué, isso é realista, cara. É, é realista? É, é, cara. é, você acha que <risos> todo mundo é trincado na antiguidade? Sem assim, força, é isso? Vamos acreditar. Vamos acreditar. O <risos> <risos> passado is. É. Aí, Olha o Olha um navio no Menoriano, cara. Ó, ó, para, para. Esse é o Isildur. Isildur. Isildur! Tá mais novo, né? Essa oxítona quebra minha perna. Isildur, mesma coisa. Todos eles dá a entender que é um tiozão da bodega, tem uma mercearia. Mercearia Isildur, né? Ou padaria, é, é, dá pra colocar como é? panificadora Isildur. E a gente tá ouvindo o pai dele falando, o Elendil. Ah. O Elendil que lutou contra o Sauron, que, que, que morreu, o Isildur foi de e tal. Shows de Oxítona, né? Isildur, Eurondi, Galadriel, é, quem falou mais? Elendil, Arondil. todos dentro do Sauron e tal. A gente sabe toda a história, né? Toda aquela merda. <risos> toda a merda que vai Pessoal, tô brincando só, né? Querendo corrigir... É... Normal, a gente fala assim mesmo, é, é coisa do nosso idioma, né, do português, de puxar mais, dessa essa tendência para oxítono, é uma brincadeira apenas, né? Mas também trazendo um pouco de conhecimento, né, para vocês, para os inscritos aqui do canal, de que é, as línguas élficas, né, o quenia, o sindarin, sempre tendem a puxar ali para paroxítona ou proparoxítona, né, exemplos, é, Galadriel, né, então seria ali, eu acho que uma paroxítona, né, é, Aragorn, né, não Aragorn, né, Sauron, não, não Sauron, é, deixa eu ver outra aqui, pessoal, é o próprio Elrond, né, mas eu acredito, né, que eles estão só brincando. Acho que eles sabem de tudo isso daí, é só a forma de falar, porque fica engraçado. Até é legal falar assim, dessa forma, porque é, é engraçado. Falar Isildur, Elendil, né, é, é bacana. Com ele. O Elendil é pra ser um cara foda. Sim. Porque a espada que o Aragorn reforja... É, dele. é a espada dele. Isso. Que é né, o antepassado do Aragorn. Aí ele tá sendo ah. meio... Lembrei de outro que o pessoal fala bastante, o Legolas, né? Parece que tem um acento agudo no último A, né? Legolas! Até na, na dublagem, a gente também tem esse problema da dublagem, né? Eu acho que não, não houve uma consultoria para isso, né? Na dublagem, espero que, que tenha na, na série. É, eu acredito que temos uma consultoria ali para ajudar a pronunciar os nomes, porque como nós vimos, no original eles tiveram esse cuidado, né? Na, na língua original, ali no, no inglês da série, né? Os atores interpretando, a gente viu que eles têm esse cuidado, a, a gente conversando com os showrunners também, é, eles falaram isso, né? Que os atores tinham esse cuidado, em especial o Robert Jeremiah, o nosso querido João Grilo, né? Era muito é, gosta muito desse lance das línguas, né? E ele ficava ali ajudando todo mundo, corrigindo todo mundo ali para falar da forma mais correta, mais próxima ali à pronúncia, né? Das línguas élficas. E eles tiveram esse cuidado os atores e, e acredito que os dubladores estão tendo esse cuidado, tendo essa assessoria. Porém, na época da trilogia dos filmes, né? Do Peter Jackson, é, acredito que não tinha essa consultoria para dublagem, né? Talvez, né? Teve, tivemos algumas coisas ali pra legenda, consultoria pra legenda, né? Eu acredito que foi até o mestre Ronald Kirmes que, que ajudou ali. Mas na dublagem ali de ajudar, eu acho que não, não tivemos isso. Então, na, na própria dublagem, né? O, o, o Aragorn fala isso pro Legolas, né? Legolas, o que os seus olhos de elfos bem, né? Mas isso é coisa do nosso idioma mesmo, né? Então, é, eu acredito que eles vão ter esse cuidado sim. Mas aqui é só brincadeira arrogante. Aquele discursinho de tipo, ah, esquece o passado, vamos pensar no futuro, sabe? Uhum. O futuro você constrói com o passado. Rapaz. Você precisa o passado, é a maior ferramenta para construção do futuro. Futuro, é. Luvita, pertence. Ele <risos> tá sendo arrogante aí. Esse personagem vai ter que passar por um arco de mudança se a gente quiser gostar dele. Tem uns slow Moncha, tem um ST, tem um tá ah, bonito. Não sei, cara. Você não, tá bonito, não. não gostei. Não, esse slow motion. Não, não, a Zagal tá bonito, velho. Esses slow motion, assim, meu, tá um negócio, tá, tá. Deixa tá cedo da da, da Galadriel? É, não, não sei, cara. Tá meio perdido tá bonito, pra mim. Tá bonito, tá bonito aí. Aí, ó. Olha, aí? Nossa Senhora. <risos> Caraca, Os o que 10, tava bom no começo. Assustador né, <risos> aqui. <risos> eu, te, eu, te, eu tenho que admitir, isso, tá ó. Está... Esse é o ar Não, mas a gente até falei isso daí, principalmente quando saiu a, a capa, né, da revista lá, quando saiu aquela imagem deles sentados ali, o show de cores e de diversidade, até falei, né? Tipo, o pessoal tá até brincando, né, falando que... É, alguém pulou a cerca ali, né? Pela diversidade, o filho do, do Farazon aí, né? Muito diferente dele, muito diferente da mãe, muito diferente, né? Não sabemos nem se a, a, a Miriel é mãe daquele menino, né? Do Kemen. Mas enfim, é, tá bem diferente essa questão de diversidade, de cores, né? É, a tonalidade parece que muda ali, é, nessas cenas de Númenor em relação às outras cenas, né? Da, da série, tá, tá, tá diferente. Mas eu discordo dessa questão da, da roupa né, suja, desgastada, que não tem nessas cenas de Númenor, porque é um povo mais evoluído. Eu acredito que como Númenor vai passar essa ideia de um lugar, né, de uma região, de um país, de uma civilização... É, com tecnologia mais civilizada de todas as outras nações, sabe? Então eu acredito que realmente não vai ter esse negócio de sujeira, as vestes serão sempre vestes mais reais, né, no sentido de de, de mais bonitas, mais chiques, né, mais detalhadas. Então eu acho que no menor vai ter essa diferença mesmo e não vejo problema. Porém eu acho que o tratamento, o filtro que estão usando aí está muito divergente das outras cenas o maior merdeiro de Arda. Ele é o 25 e último rei Caraca, de Númenor, porque depois dele essa merda toda funda. A ordem aí, do Caraca, maluco, do céu, É uma cor muito viva. Não tem cor assim, Jovem Nerd. Né? Não tem <risos> no mundo dia, real cor assim. Isso aqui é CGI. O cara, tá com, o cara tá com uma roupa de lycra cheia de ponto. Vamos <risos> torcer, vamos torcer. Você vir. pode usar o sabão líquido que, que, que, que reforça as cores. Agora, não fica desse jeito esse cara aqui com o cantinho aqui no, com o olhar perdido, hein? O assunto é ali é na verdade. frente. Quem que não olhou pra cá? Parece um Mustafa não, <risos> né? This could be the of a new era. Olha que beleza. Não tem como não gostar oh, dos anões. Né? Olha. Não tem. Então, Dori quarto quem tá falando. E esse, esse pode ser o início de uma nova era. E você sabe quem tá segurando? O quê? Muito provavelmente Mithril. Ah. Então, eu, muda tudo. Esse pode o início de uma nova era, é, Nitro é NFT da Terra-média. É Bitcoin <risos> dos anões. Eu tô muito Verdade. pronto para comprar todos esses anéis aqui. Todos. Tanto que o, os elfos são atraídos até para aquela região, frente ali, né? De frente à Amoria e também, inicialmente, essa amizade, esse interesse, essa essa liga entre elfos e, e anãos ali, é exatamente por causa de Mithril, né? Que Celebrimbor né? foi mais para aquela região ali, né? porque foi descoberto Mithril, né? Então foi, foi meio que por interesse inicialmente. Porém, porém, é, a amizade foi genuína, né? Entre Celebrimbor e Narvi, o anão Narvi, que, que fez as portas ali de, de Durin, né? E os dois fizeram juntos ali, o, o, o Celebrimbor fez as inscrições, né? Fez o design, digamos assim, fez o desenho ali, bonitinho. Então, é, a, a amizade foi verdadeira porque é, tá escrito até que Narvi foi o melhor amigo de Celebrimbor, né? Um anão, o melhor amigo de um elfo. E isso não, não, não é invenção aí, quem é hater, maluco aí. É, depois vai falar, ah não, fizeram isso para simular lá a amizade do Legolas e do Gimli. não, não, não, não, não. Stay at Canon, at Canon. <laughs> É só botar para vender. Vanilleira. Teve um conselho aqui, ó, o cavaleiro, o cavaleiro da Tábua Redonda. Então eu ouvi falar que isso pode ser um flashback dos filhos do Fëanor. Eita, caraca! Jurando, sabe, lealdade até porque quando o Morgoth destrói as árvores, fica tudo escuro, aham, né? Aham. Então isso pode ser a primeira noite de Valinor, sabe? E, e aí pode ser o juramento Olha. deles de consertar essa merda toda. Não, não sei. Escuro, isso aí é não, não, bem bem bem pensado mesmo. Tem tem tudo a ver. Não sei se é um flashback, tem tudo a ver, mas não sei se é, né? Um flashback dessa cena. Parece ser um juramento, parece ser o juramento dos filhos de Fëanor, né? Tem a ver com que, que o que o, o Alexandre aí tá falando, né? Porque tá escuro, tá muito escuro, tá muito breu mesmo, assim. Então, faz todo sentido, hein? Caramba! É, é, é pura especulação na internet, mas tá foda assim. Olha, o Lobão, olha o Lobão! Olha! Nossa Porra. senhora! Esse é o elfo, né? É o Arondir. O arondir tá. Lembra que teve no outro trailer Sim. que ele aparece é, com a corrente no. Você já levou o seu carro lá pro, pra trocar o óleo? Com quem? Com o seu Arondir, o arondir lá da mecânica. É, pulando, ele tá com essa corrente aí. Você viu que o Starman, ele fez Star o fogo Man. extinguir. Ó, ó, ó, ó. Tu viu que esse fogo extinguiu de uma maneira... Fo formando meio que um... um olhinho. Uma forma. É. Meio na safadeza. Parece um olho, parece um parece olho de Parece um fogo. olho de Sauron meio na safadeza, meio na maldade. Verdade, Tudo verdade. indica que esse é o Sauron, cara. É o que é isso mesmo! Aí, pé sujo de... de... Ó, a gente tá, tá, tá vendo aí a divergência entre eles, né? É, o Azagal acha que é o Gandalf. E o, o Alexandre acha que é o Sauron, né? Eu posso dizer que não é o Sauron. Não é o Sauron, Alexandre. É, infelizmente, nessa você errou. <risos> não é o Sauron. E aqui, voltando aqui aos pés, tá vendo que eu até falei? Ah, se, te, se é peludo, né? O, o título deles, pés peludos. Se é peludo, se esses pés são peludos, eu não sei. Mas que estão sujos. Misericórdia. Isso daí, só jogando ras. Diabo verde, não sei pra tirar essa sujeira aí, não, né? Tá vendo? Reclamaram aí da roupas limpinhas aí, passadas de Númenor? Agora pega esses, esses, esses pés peludos, né? De fuligem? Isso, porque eles, foram, eles acharam o Tudo cara do meteoro. Eles estiveram na cratera. Os hobbits que ajudaram Sauron quando chegou na Terra-média? Vai saber. Vixe, né? vixe. Esse é o um grande mistério. é legal. Ia ser legal. <risos> ah. Não dá pra copiar o hippie mesmo. <risos> os hips. Olha a roupa suja. Meu Deus do céu. Chutando baixo aí, meu. Uns 12 anos aí. Sem tomar banho, sem lavar uma roupa aí. Não é possível que não tinha um rio perto aí pra eles pelo menos dar uma.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 Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na loja do Bolseiro ou nos meus links da Amazon e Submarino. Você também ajudará caso se torne um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Sarum. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição.